Sou o Sonic E este é o meu amigo Deus! Nós estamos no jogo Sonic 2 <risos> Agora o Dr. Robotnik está mais diabólico Eu tenho que ser ainda mais rápido Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos começar um novo projeto Sonic 2 para Master System! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! Underground. Então sintonize sua atenção porque é hora da ação e vamos logo que eu tô com pressa! Não esqueça que temos vídeo novo às quintas, às sextas e aos sábados, às 18 horas. Portanto se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Sai da frente! Isso aí! Um já foi, próximo Este jogo aqui foi sugerido por Guitar Dreamer Se você que está assistindo quiser sugerir um jogo É só, é, você pode estar indo comentar lá no nosso grupo no Facebook Ou mesmo aqui no, nos comentários do vídeo Corre, corre, corre, corre, corre. E é isso aí! Conseguimos a primeira esmeralda do caos! Opa! Robotnik! Eu já joguei o primeiro Sonic, se você quiser conferir depois Eu vou estar deixando na tela final E também na descrição do vídeo, uma playlist Onde você vai poder encontrar todos os vídeos do azulão, beleza? <risos> por que que ele fez isso? Por que que ele não deixou o Sonic cair? Não sei! Se você souber por que, deixa aí nos comentários Eu vou adorar descobrir <risos> Explica essa agora, Guitar Dreamer